O tema deste vídeo são especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Em particular, introduziremos aqui o conceito de álgebras heterogêneas, também conhecidas como sigma-álgebras. As álgebras homogêneas você já conhece. Tratam-se de conjuntos fechados por operações. Uma álgebra homogênea tem, portanto, um universo e um conjunto de operações sobre esse universo. Mas o que é uma álgebra heterogênea? Bom, o mesmo. Só que agora o universo é feito de um conjunto S indexado de objetos. Isto é, um conjunto feito de pacotes em várias camadas. As operações são definidas sobre esses pacotes. Por exemplo, recebem um objeto desse gênero, um outro objeto desse gênero e produzem um objeto deste outro gênero. Assim como as álgebras homogêneas, as álgebras heterogêneas também são fechadas para suas operações. A maneira como nós descrevemos a linguagem de uma álgebra heterogênea foi através do uso de uma assinatura. Em um outro momento, poderei explicar como uma assinatura induz um conjunto de termos, objetos puramente sintáticos que denotarão indivíduos do domínio desta álgebra. O importante aqui, neste vídeo, é que a álgebra em si descreve a semântica associada a essa assinatura. Para isso, além de um universo dado por um conjunto S indexado habitado, isto é, um conjunto tal que todos os seus integrantes são não vazios, uma interpretação é uma maneira de tomar um objeto da assinatura, a saber, um símbolo de função, com tipo W, flechinha S, ou um símbolo de constante com gênero S, e associar a estes símbolos operações sobre o universo da álgebra. Um símbolo de constante do gênero S, um símbolo de função do tipo W, flechinha S, é interpretado, como uma função com aridade W que devolve objetos do universo a S. Juntas, estas cláusulas definem o que é uma interpretação associada a uma álgebra. Em se tratando de uma assinatura sigma, a álgebra também é dita sigma-álgebra, Portanto, aqui está, o lugar da álgebra é na semântica. A álgebra interpreta a sintaxe dada pela assinatura. Considerando agora a sua assinatura favorita, o conjunto de símbolos de função que você deseja interpretar, você deve ser capaz de associar a esse conjunto de símbolos de função... Álgebras nas quais estes símbolos podem ser interpretados como operações, funções, sobre o seu universo. Nas álgebras homogêneas, o universo é um conjunto usual. Nas heterogêneas, o universo é um conjunto S indexado. O sigma, isto é, terem a mesma quantidade de operações, exatamente com as mesmas aridades. Vale notar que a cláusula int 1 é um caso particular da cláusula int 2. No entanto, muitas vezes vale a pena considerá-las em separado e, assim, considerar em separado o que ocorre com funções nulárias ou constantes e o que ocorre com funções não nulares, funções com pelo menos um argumento, funções com aridade diferente da string vazia lambda. Eu estou supondo que você já conhece algo de álgebra abstrata ou álgebra moderna. A questão que eu deixo para você refletir aqui é qual é a diferença da abordagem da álgebra abstrata para a abordagem da álgebra universal, ilustrada aqui. Uma dica é pensar, quantas vezes você ouviu falar de sintaxe ou de assinatura quando estudou álgebra abstrata?